Fala galera, beleza? Felpon aqui na área pra mais um vídeo pra vocês. E hoje, pra não fugir do assunto muito, estamos aqui mais uma vez no site do Kdrop, drop galera. O Kdrop drop sempre tá fortalecendo a gente, tá patrocinando o canal já faz um tempo aí. E, claro, eu tenho meu cupom aqui, quem puder dar uma força, quem puder usar, pra me ajudar e ajudar os caras também. Lembrando que você precisa vir aqui, ó, no código promocional, super simples. Você vai digitar Felps, você vai ganhar 55 centavos de dólar, beleza, galera? Você pode ganhar, tipo, você vai ganhar de graça, vai poder começar a brincar sem precisar colocar um tostão. Aí você brinca, brinca, brinca junto, certo? valor, E aí você tira e ganha itens, beleza galera? Então vamos aqui pro K drop lembrando que se você usar meu cupom, felps também que Se você for fazer um depósito, você vai ganhar um bônusinho nice, beleza galera? Vamos lá, mais uma vez né, o K-Drop tá fazendo um evento aqui muito legal A gente teve agora o evento do Halloween E o que que é esse evento aqui, o Merry Christmas? O que que é esse evento aqui galera? É igual praticamente o evento do Halloween. Tem aqui a raspadinha. O que é raspadinha, galera? Você vai juntando esses presentinhos aqui, que eu já vou mostrar pra vocês como você ganha. Você juntando esses presentinhos aqui, você, por exemplo, eu tô com 555 presentes aqui. Eu venho aqui, raspo um presente, aí vai vir esse item aqui, né? E aí eu já tô liberado pra vir pro nível 2 aqui, pra raspar o nível 2. Aí o nível 2 eu preciso de 800 presentinhos. Nível 3, 4.000 E conforme você vai pegando mais presentinhos, você vai evoluindo os níveis aqui. E galera, conforme o nível for aumentando, melhor Maior vai ser a skin, beleza? E quanto mais presentes vocês juntarem, vocês vão estar tá, é, aqui no, no rank que os caras fazem, né? Pra poder dar premiações, galera. E ó, olha como está. Como que está o rank aqui, ó O cara aqui tá com 141 mil Presentes E pegou uma Dragon Lore, tá ligado? Tipo, o segundo aqui tá com Nossa, o cara ganhou por pouco aqui, ó Ele pegou uma Hall e uma WP Fade Nossa, eu nem sabia que tinha essa WP Pelo menos, acho que saiu da última atualização, né? Então, olha aqui, ó Aí tá aqui o rank, né? Eu tô em último Com <risos> os 555, tá vendo? Então, galera, aqui é o... Aqui, conforme você for pegando mais presentinhos Tá vendo aqui, ó Tem 18 mil aqui, o cara pega uma move Eles estão dando presentes eles Skins, né, conforme você for ganhando os presentinhos E Felpão, só tem isso de presente Só tem esse tipo de jogo aí pra você Conseguir ganhar? Não, galera, como o Halloween também, aqui você tem a raspadinha Galera, e aqui tem um joguinho muito Legal, né, que, que você vai Evoluindo aqui, até... acho que eu acredito Que chega... até chegar ao 24 aqui vai aumentando As skins, né, por exemplo, eu vim aqui no No 1 aqui, né, no 1, que era Acho que era 50, e peguei essa Mac 10 Aí eu, eu vou no 2 aqui, ó, o a né? foi, MP5, aí eu tenho mais 2,35, eu venho aqui, ó, mais uma né Gabe? Aí vai indo né galera Vai juntando mais presentinhos Vai ganhando mais skins E vai vendendo É muito legal esse dos caras E mano Sério Muito top Eles sempre estão inventando Sempre eles fazem eventos aí Pra você conseguir o máximo de, é, máximo de itens possível O máximo de skins grátis Cara Lembrando que aqui o K-Drop é o site mais justo que tem galera Aqui é o algoritmo mais justo Você pode perder Você pode ganhar Mas as probabilidades são iguais Então vem aqui galera Aproveita E como que você faz pra ganhar presentinhos O primeiro é abrir nas caixas do evento De Natal aqui né Christmas case ou você praticamente adicionando é, adicionando fundos aqui como assim adicionar fundos galera quando se você quiser fazer um depósito se você por exemplo usou meu cupom aí, 255 e você quer colocar mais dinheiro tem várias formas aqui para você colocar dinheiro tem o stay aqui por CSGO 15 que é o tradezinho da steam tem o visa que é o cartão né para você usar o cartão e aqui é assim galera ó você põe um dólar você ganha 20 golds 60 presentes você ganha, põe 2 dólares 40 golds 120 presentes e conforme você vai pondo mais você vai ganhar mais e aqui tem vários tipos de pagamento aqui ó PayPal. Tem vários tipos E lembrando galera que o Gold né, é a área do ouro aqui Que eu já vou explicar para vocês já já Vamos primeiro aqui ver as caixas As novas caixas Acho que é Rudolf, Snowman, Pixie, Pixie Saint, Santa Claus e Gnome Gnome que é mais caro Então a gente vai chegar e vai abrir a mais cara Estamos 482 dólares aqui Vamos abrir duas dessa aqui E vamos ver se a gente consegue pegar mais presentinhos né Mais Gifts você vê que os itens aqui são tensos mano. Ó, já pegamos 750 aqui. A gente pega, ó. Lembrando que se você vender o item, você não perde os seus presentinhos. Então você pode vir aqui e ficar tirando o item, vendendo e acumulando os presentinhos, beleza? Eu vendi aqui porque veio o lucro bom. Lucro não, né? Não perdi ninguém muito. Mas eu peguei os presentes. Vamos ver aqui, ó. Peguei mais presentinhos de presentes. Vamos aqui, ó. 99, abri duas caixas, lucrei. Vamos vender. Vamos abrir mais duas e pegar mais presentinhos aqui, galera. Eu quero pegar pelo menos. Nossa, se eu pego esse. Esses dois mil aqui eu tô feito. Lucrei de novo, vocês estão vendo, ó. Galera, duas caixas. Ó, 118. Deixa eu ver aqui. Duas caixas tá custando 75 dólares. Da última eu tirei 90 e poucos. Agora eu tirei 118. Eu já estou lucrando. Eu estou falando pra vocês, o K-Drop é justo, galera, Pode ser que eu perca? Pode. Mas é justo. Aí pronto, ó. 1.500, 1.500. Estamos com 95, lucramos e ainda ganhamos... Olha lá, mil presentinhos. Vamos só mais uma aqui. Vamos abrir mais duas e vamos pegar os presentinhos pra ir lá no evento de Natal. Pegamos mais 1.500 aqui e ainda pegamos uma faca, cara. 148. Vamos vender essa faca, que eu não curto muito ela. E vamos deixar aqui a Simob pra poder fazer um trade. Estamos com presentes suficientes, né? Conseguimos aqui no K-Drop, né? E vamos aqui no evento de Natal para poder, poder abrir né aqui mais Bom, eu já estou no nível 2 Então eu tenho que abrir 800 aqui, né Provavelmente eu vou abrir esses 800 Será que vai sobrar pra mim? Vai, vai sobrar Vamos abrir um aqui de 800 Ó, peguei essa arma aqui, cocô E agora vamos abrir um de 4.500 Eu tenho 4.915 Vai acabar com todos os meus presentinhos Mas vamos abrir essa última aqui Ó, já veio uma P90 aqui que deve ser um pouquinho mais cara. E, cara, você tem até o nível 5 aqui. Quando você chegar nesse nível 5 aqui, eu quero ver que você me mostre aí nos comentários o que, que você ganhou. Beleza, galera? Eu, se eu for ficar juntando o presente aqui, eu vou ficar o dia todo, né? Abrindo e fechando. Mas vocês viram que eu consegui juntar 5 mil aqui e eu não perdi um tostão abrindo as caixas aqui de Natal. Tem, tem tanto essa caixa aqui de 37 dólares, como tem essas caixas mais baratas aqui, né? Vamos abrir a caixa da Pixie. Vamos ver se ela também é boa a esse ponto. Claro, galera, conforme a caixa for mais cara, mais... Mais, né, gifts ali você vai ganhar. Então, é meio que justo, né? Aqui eu já lucrei de novo. Abri 750, 14 doll, 15 doll, né? A caixa. Lucrei mais 10 porque eu ganhei 24 dólares. E vocês estão vendo que eu só tô ganhando hoje no vídeo. Ai, para, para, para, para. Aí, ó. Pronto. Mais uma faca. Ganhamos uma. Ó, ó Olha isso, cara. Ganhamos 3.750 e uma faca. Mano, sensacional. Vamos vender. Estamos lucrando aqui bastante. E. Estamos com bastante presentinhos também, voltamos a 4 mil. Lembrando que eu estava com 470, eu acho, dólares, uma coisa assim, e já estou com 662. Então o site é muito top, galera. Claro que eles estão dando suporte para mim, e eu falo para vocês, pode confiar, o site é top. É, você Claro, qual é o risco de perder, você tem que saber a hora de parar, mas aqui o algoritmo é justo, galera. Usa meu cupom aí. Lembrando que tem a área do ouro aqui, que eu vou mostrar para vocês de novo. A área do ouro são as moedas golds galera. As moedas gold são outra forma de você conseguir ganhar skins aqui e jogos, né? Né, que eles também dão jogos sem precisar colocar dinheiro, beleza? É, vamos ver aqui, ó, Hora gold, tem essas caixas aqui para abrir, quantos gold eu tenho? 10 mil gold, aí tem os, as caixas mais caras aqui Vamos abrir aqui mais uma caixinha de gold, essa aqui é só de skin Vamos abrir uma só, né? Duas é muito caro Vamos abrir uma caixa gold pra ver o que, que eu ganho Gold não é dinheiro é, na real aqui no site, galera É uma forma de dinheiro pra você apenas ganhar skins, beleza? Consegui uma skinzinha aqui de um dólar. O ouro grátis, galera, pra você conseguir esse ouro aqui, é só você vir aqui no ouro grátis e você só precisa cumprir, como eu já digo, eu digo todo todo vídeo, as tarefas do K-Drop, adicionar o um e-mail, seguir no Twitter, tudo isso aqui que eles pedem pra você ganhar. Você tá vendo aqui, ó, ganhar 15, ganhar 20, ganhar 8, ganha 645, você vai juntando, vai no, no, no, na área do ouro aqui e abre. Você pode ganhar muito, você pode ganhar nada, mas você não vai gastar um tostão, beleza, galera? E também, contando pra vocês que o site tem upgrade, é outra forma de você ganhar dinheiro. Vamos lá pegar minha Simov. Como é que funciona o upgrade, Phelps? É só você pegar seu item, ele vale 45, por exemplo, e você quer correr mais riscos ou não. Tipo, por exemplo, se você colocar um item com o dobro do valor, provavelmente, provavelmente não, você vai ter a porcentagem metade, né? Que seria 50%. Aqui eu coloco duas vezes, duas vezes mais caro. Por exemplo, eu pego essa faca aqui, quase 50% de chance damos o um upgrade, se cair aqui nessa área aqui, eu ganhei uma faca e eu ganhei uma faca, caralho, eu tô com muita sorte hoje, mano, aí pegamos uma faca, e se você achar que tá bom, já deu o lucro aqui, você vem aqui no seu inventário, se você falar, ah, não vou, não vou mais arriscar, já saiu no lucro hoje, que no caso, eu saí bastante no lucro hoje, ó, aquela pra 90, galera, que eu peguei lá no nível 3, ó, 4 dólares, esqueçam, você vem aqui e coleta ela, né, você manda ela pro inventário, você pode pegar qualquer item aqui e mandar pro inventário, você dá collect aqui, que você vai colocar, eles vão mandar uma oferta de troca pra você, diretamente na sua Steam, beleza, galera? Pra finalizar, vamos abrir, vamos ver o que que isso aqui faz, guys. Vamos aqui, ó. Cadê? Não, não é isso. Vamos, vamos ir até o final aqui pra ver o que que faz. Aí tem que ir direto aqui, ó. Vamos ver como é que vai chegando os itens aqui, que eu acho que eu tô com gifts o suficiente. Ah, aqui, ó. Só dá pra ir até aqui. Aqui só vai abrir dia 10. Amanhã, no caso, eu tô gravando esse vídeo dia 9, então ele vai... eu não sei que dia tá sendo postado, mas provavelmente já deve estar aberto pra vocês aqui essa parte aqui, essa, essa caixinha aqui pra poder abrir. E vocês estão tá vendo que eu tô ganhando os itens tudo aqui? E... seria é uma boa pegar todos esses itens aqui que eu tô ganhando e fazer um upgrade nele, né? Você junta tudo isso aqui e faz um upgrade lá do jeito que eu mostrei. Mas aí vai de você. Lembrando que o rankzinho do negócio aqui tá dando itens pra vocês conforme vocês conforme vocês vão ganhando mais é, gifts, mais o seu rank vai ser aumentado, né? E isso só tem aqui, ó. O evento só vai durar mais um mês e oito dias. E, enfim, aqui mostra como... Aqui tá os joguinhos e aqui tá a classificação pra você. O primeiro tá ganhando aqui com 141 mil gifts e ele tá ganhando uma dragon lore né? a premiação para o primeiro lugar não que ele ganhou o primeiro ele já ganhou galera mas ele está em primeiro lugar quando esse evento terminar é... ele se ele tiver em primeiro lugar ainda ele vai ganhar essa dragon lore entendeu então aproveita corre junto o máximo de presentinhos que puder e é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo o link vai estar tá embaixo da descrição tamo junto até o próximo vídeo falou é nós